Bíblia Sagrada, a volta do Filho do Homem. O mundo está acabando e você sabe qual é o último grande sinal antes do mundo terminar? A Bíblia nos diz em Mateus no capítulo 24, versículo 14, que o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo para testemunho a todas as nações então virá o fim não são os maus que determinam o fim do mundo não são as guerras que determinam o fim do mundo não é a maldade que determina o fim do mundo não é a pandemia que determina o fim do mundo mas o fim do mundo será determinado pela igreja de deus na terra porque jesus disse preguem o evangelho e eu volto Testemunhem a todas as nações e eu regressarei portanto o sinal definitivo que marca o fim desta história é o Evangelho sendo pregado no mundo todo. Se você quer me ajudar a pregar o Evangelho para o mundo todo, compartilhe esse vídeo e escreve aqui embaixo, eu vou.